E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos mostrar a independência do caminho percorrido para integrais de linha. Basicamente, se eu tenho a integral de linha ao longo do caminho C de f vezes dr, graficamente, o que significa é que se eu colocar aqui o meu plano de coordenadas, a curva tem um início e um fim. Esse caminho percorrido é o caminho C, e o que eu quero calcular é a integral de linha desse campo vetorial ao longo dessa curva. E quando eu falo que essa integral independe do caminho percorrido, o que eu quero dizer? Significa que se eu pegar a mesma integral de f vezes dr ao longo de outro caminho, o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, eu posso chamar esse caminho aqui de C1 e colocar aqui na curva também, e o outro de C2. Então, se eu começar no mesmo ponto, mas percorrer um caminho diferente, que eu posso chamar de C2, o valor da integral de linha será o mesmo. Isso é o que chamamos de campo vetorial conservativo. Ou seja, o trabalho realizado para mover uma partícula no espaço depende apenas dos pontos final e inicial. O que eu estou querendo dizer é que não importa o caminho que eu vou percorrer. O que é importante é o ponto inicial e o ponto final. Isso significa dizer que a integral de linha independe do caminho percorrido. E, antes de provarmos isso, eu vou mostrar algumas peças aqui que vão ser necessárias nesse processo. A primeira delas é a regra da cadeia para múltiplas variáveis. E, claro, eu não vou provar ela nesse vídeo, mas eu vou tentar deixar bastante intuitivo para você. E, para isso, vamos dizer que nós temos aqui uma função de x e y, mas que a variável x e a variável y dependam de uma terceira variável t. Então, uma função f de x de t e y de t. E qual é a derivada de f em relação a t? Eu tenho a variável x e y aqui, correto? Então, essa derivada vai ser igual à derivada de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. E se somarmos isso com a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Se você tivesse outras variáveis aqui, o pensamento seria o mesmo. Nós derivamos a função em relação a essa variável e depois derivamos a variável em relação à outra, e sempre você vai somando. Ou seja, conforme eu tenho uma pequena variação de t, quanto de variação a função vai sofrer? Tem duas maneiras dessa função f mudar. Ela pode mudar em relação a x e em relação a y. E aí eu somo essas duas variações, já que ambas estão variando em relação a t. E note que eu posso cancelar essa parcial em relação a x com essa aqui e essa parcial em relação a y com essa aqui. E se eu somar isso, eu vou ter o total de variação de f em relação a t. Agora, dá uma segurada nessa regra da cadeia e imagine que você tenha uma função vetorial f aqui de xy. O gradiente dessa função que eu posso representar assim, vai ser igual à derivada parcial de f em relação a x no ponto xy na direção i, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto xy na direção j. Intuitivamente, se nós temos aqui uma superfície f de XY, o gradiente dessa função vai ser o campo vetorial que aponta para a descida mais inclinada. Isso significa que, se você pega qualquer ponto aqui no plano XY, esse gradiente vai te dar a direção que você precisa viajar para ir para a descida mais inclinada. Ou seja, a função tem um ponto mínimo por aqui e esse gradiente te diz esse caminho. Enfim, eu não vou entrar tanto nesse detalhe, porque nós temos outros vídeos aqui na Khan Academy a respeito desse assunto. O foco aqui é provar essa independência de caminhos. O que eu quero provar aqui é que se F é o gradiente de algum campo escalar, então F é conservativo. Isso é o mesmo que dizer que essas integrais de linha não dependem do caminho percorrido. Nós dependemos apenas do ponto inicial e do ponto final. Primeiro, lembre-se que a função posição, que eu posso escrever como r de t, é igual a x de t na direção i mais y de t na direção j, e esse t varia entre a e b. E, aplicando a definição de gradiente, nós sabemos que f de x, y é igual à derivada parcial de f de x, y em relação a x na direção i. E, ao invés de eu colocar toda hora esse xy, eu posso simplesmente chamar isso aqui de f. E aí, eu vou ficar com a derivada parcial de f em relação a x na direção i, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção j. E qual é a integral de f vezes dr ao longo do caminho C? Ou seja, ao longo desse caminho, que eu posso até colocar aqui como caminho C também. Nós sabemos que a derivada de r em relação a t é igual a derivada de x em relação a t na direção i mais a derivada de y em relação a t na direção j. Então, para achar o dr, nós podemos multiplicar ambos os membros dessa igualdade por dt. E aí, vamos ficar com dr igual a dx sobre dt, que multiplica dt na direção i, mais dy sobre dt, vezes dt na direção j. E se eu substituir esse dr aqui, vamos ficar com o quê? Isso vai ser igual à integral de um caminho C, que pode ser até mesmo esse intervalo aqui, da integral de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t, vezes dt. E somamos isso com a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t vezes dt. E, claro, eu não preciso colocar i e j aqui porque o x já está mostrando que está na direção i e o y está mostrando que está na direção j. E o que podemos fazer aqui? Simples, colocar esse dt em evidência. Então, a integral de a até b da derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t e tudo isso está sendo multiplicado pelo dt. Ou seja, isso aqui é equivalente a isso. E agora você vai entender o porquê eu falei da regra da cadeia. O que é essa parte? Note que essa soma é igual à derivada parcial de f em relação a t. Deixa eu copiar essa regra da cadeia aqui para compararmos melhor. Então, o que podemos fazer aqui? Note que essas duas somas são iguais. Então, ao invés de colocarmos desse jeito, podemos simplesmente colocar desse aqui. E aí vamos ficar com a integral de a até b da derivada de f em relação a t vezes dt. E como você resolve essa integral? Você faz a integração dessa função interna em relação a t, ou seja, isso aqui vai ser igual a f de t e, só para você não ficar tão confuso, se você tem uma função f de x, y, você pode reescrevê-la como uma função de t, ou seja, f de x de t, y de t, que é a mesma coisa que f de t. Então, o resultado dessa integral é igual a f de t, e que nós podemos avaliar de a até b. Deixe eu colocar isso aqui embaixo para ficar melhor de ver. Então, f de t avaliado de a até b é igual a f de b menos f de a. É o famoso teorema fundamental do cálculo. E se você quiser complicar um pouquinho mais, você pode até reescrever isso como f de x de b y de b menos f de x de a. Y de A, ou seja, você recebe um x e um y aqui do plano xy e o f vai te dar a altura que você está. E isso é a mesma coisa que a integral de linha percorrendo o caminho C de f vezes dr, o que mostra que a integral de linha independe do caminho percorrido. Ou seja, só precisamos do ponto inicial, que é o t igual a a, que é a mesma coisa que x de a e y de a, e do ponto final, que é t igual a b, que é a mesma coisa que x e y de b. Tá, Mas como você chegou a essa conclusão? Simples. Para aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, eu só preciso do b e do a. Eu não preciso me preocupar com a curva entre eles. Isso mostra que, se f de XY é igual ao gradiente de f, então, f é conservativo, ou que a integral de linha f vezes dr independe do caminho percorrido. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!